Fala galera, tudo bem? Aqui é o Fernando. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre atualização de conteúdo no YouTube Dominado. É... Eu lancei o YouTube Dominado, que é o meu treinamento em vídeo é... com áreas de membros focado em gerar conversão em vídeo para o YouTube. Tá? Eu lancei em março, no dia 10 de março de 2015. É... E até hoje, né é... principalmente no... nas últimas semanas, algumas pessoas vêm falar comigo é... querendo adquirir o curso, querendo comprar o treinamento. Querendo assistir as aulas. É, porém, uma dúvida muito recorrente que eu vejo nas pessoas é que elas têm dúvida ou medo de que o curso não esteja atualizado aos dias de hoje. E que as técnicas, de alguma forma, tenham perdido a eficácia né, na geração de vendas. É, então, eu resolvi gravar esse vídeo rapidinho, explicando por que você não deve se preocupar com isso. E como as minhas técnicas ainda geram vendas todos os dias, de maneira passiva, recorrente. Tá? Então vamos lá, eu lancei o treinamento né, em 10 de março de 2015 e ontem eu verifiquei e já tinha gerado vendas com os mesmos vídeos que eu demonstro na área de membros. No mês passado eu consegui cerca de 1.600 reais na WebAfiliados, que é uma rede de ofertas CPA de produtos, tá? ou seja, é uma rede que vende produtos encapsulados, suplementos vitamínicos, enfim. Tá? É, só na Web Afiliados eu consegui mais ou menos os R$ 1.600, tá? É, eu tenho vídeos também né, relacionados ao Hotmart, vendendo infoprodutos, que me geraram vendas ontem, né? E mês passado eu também consegui cerca de R$ 2.000, apenas com os vídeos, exatamente com os mesmos vídeos que eu demonstro no treinamento, tá? Que estão lá expostos para você, né? É, que você pode acessar sem problema se você for meu aluno. É, então assim, as técnicas do YouTube Dominado estão 100% atuais ainda Elas funcionam, dão certo é, E o grande motivo disso acontecer é porque a técnica ela não é vinculada a um produto Ela é vinculada a uma estratégia, tá? A, a, a, essa técnica de, de criação de projetos em vídeo para vender produtos de nicho Ela é... Ela, ela é extremamente ligada a um conceito, tá? E esse conceito não desaparece assim do, em um ano, né? É, você pode escolher entre mais de 30 mil produtos no Hotmart para poder aplicar a estratégia do YouTube dominado, né? Claro que você tem que fazer um trabalho de pesquisa antes, pesquisa de palavra-chave, pesquisa da temperatura do produto, né? Eu vou ensinando tudo isso passo a passo no treinamento. É, mas o que eu quero dizer aqui no vídeo é para você não se preocupar com isso se você entender o conceito entender a estratégia do treinamento do youtube dominado você vai conseguir replicar para qualquer produto que você tiver interesse tá para qualquer produto seja produto digital físico oferta cpa né que eu utilizo eu utilizo em produtos físicos infoprodutos e oferta cpa eu utilizo nesses, nessas três áreas tá e desde o ano passado até hoje cara geram vendas recorrentemente tá então eu sempre digo para os meus alunos é, que o importante é você entender o conceito, entender aquilo que é, é a base do que eu estou ensinando. Tá? Ou seja, você aprender como transformar o que você está vendo na tela do seu computador, aquela carta de vendas, aquela página de vendas daquele produto, em um projeto que pode ser lançado no YouTube e assim conseguir gerar vendas. Se você consegue entender como é, visualizar aquela página de vendas e criar um material onde os usuários vão acessar e com o seu link de afiliado vão conseguir é, visualizar a página de vendas. Você consegue trabalhar com qualquer produto, qualquer produto mesmo, tá? É, eu já trabalhei em vários nichos, vários, vários nichos usando essas mesmas estratégias e ainda dá certo, funciona muito bem e eu tenho certeza que vai durar aí por muitos e muitos anos, porque é um conceito. Tá, é uma base, então aprenda a base, a estratégia, tá? e aí você está livre para aplicar onde você quiser, tá bom? Se você não conhece o meu treinamento ainda, o YouTube Dominado, é, tem um link aqui, eu vou deixar um link para você entrar na minha página de vendas e conhecer o treinamento, se você tiver qualquer dúvida, entra em contato comigo, que a gente troca uma ideia, eu esclareço todas as suas dúvidas, tá bom? Então é isso, um grande abraço, até a próxima, tchau! tchau.